E aí galera desse YouTube, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês o investimento de alto risco aí, mas é um baixo investimento que você pode fazer e pode ganhar muito com o sistema de indicação, né? Marketing de rede. Então vou explicar certinho para vocês, tá todo mundo falando sobre isso no YouTube, tá papocando de vídeo sobre isso, mas vamos falar desse projeto então aí, fechou? Vamos lá! Então galera, qual que é a ideia desse bagulho aqui, essa brisa doida aqui? É umas empresas aí da China, tá bom? Basicamente de mineração em nuvem de Tron, para quem não conhece Tron é uma criptomoeda e cara... Basicamente só de você se registrar, abrir a conta, você já ganha mil TRX que são essas criptomoedas Tron, então o link está na descrição, você já pode estar tá, é, usando tanto no celular quanto no PC e você já ganha mil TRX, tá bom? Porém o que acontece, você não consegue sacar tão fácil assim pra você poder é, sacar, você precisa fazer o depósito mínimo. Quanto que é o depósito mínimo? 5 TRX, tá bom? Tá bem baratinho, cara. Ó, uma TRX agora, mano, tá 0.05 centavos de dólar, mano. Então, se o mínimo é 5, cara, você tem que botar aí, ó, 30 centavos de dólar. Cara, dá 1,50, mano. 1,50 você já entra na plataforma e aí todo dia você pode estar tá sacando. E qual que é a doideira? Eles falam aqui que é um sistema de mineração em nuvem. Então, todo dia aí você ganha 6% de rendimento. Isso com valor mínimo aí, cara. E quanto mais você deposita, mais você pode sacar, tá bom? Então, de 5 a 30 mil você pode sacar 2,5% por dia. De 30 mil a 200 mil, 3% por dia. E de 200 mil a 500 mil, 4% por dia, tá bom? E basicamente é isso. E, cara, e é isso, tá ligado? Você pode só depositar aqui 5 TRX. Lembrando que não é uma dica de investimento, tá? Você tem que ver se vale a pena pra você. Mas, cara, é 1,50 que você pode depositar. 1,50 e pode estar ganhando todo dia aí um 6%. E pode meio sacando 2,5% ao dia. Mas, cara, o legal aqui mesmo dessas plataformas é você fazer indicação. Então, é um sistema de indicações, né? De link de referência, marketing. É de rede, então você monta a sua rede de pessoas indicadas e quanto mais pessoas indicarem também esse aplicativo, mais você ganha. Então você tem um botão aqui de extensão, mano, você pode estar clicando aqui e tem o seu link. Então o seu link você divulga, esse tal tá meu, você entrando pelo meu, você vai ajudar o canal que eu vou ganhar. Em cima disso a referência e cara, você pega o seu e compartilha. Eu sugiro que você compartilha, faz um vídeo no YouTube, joga no WhatsApp, no Facebook. Quanto mais pessoa entrar pelo seu link, mais você ganha. E o investimento é muito baixo, tipo um real e tá ligado? Então vale a pena você divulgar bastante. Você vai ganhar bastante em cima Os meus lucros aqui, ó, mano Vocês podem ver que eu tô recebendo já aqui uns lucros Só de você entrar, é, de criar a conta tem um dia aqui minha conta Já tem uns lucrinhos aqui, ó Já foi pra 1120 TRX, tá bom? E agora que acontece? Eu clico aqui no meu perfil, mano Basicamente, ó Você vai ter aqui a sua equipe, né, mano? Então tem level 1, level 2, level 3 Todo mundo do level 1 que você registrar pelo seu link Você já ganha 30 TRX Level 2 você ganha 20 TRX E level 3, 10 TRX Mano, então vale a pena você colocar o máximo de pessoas possíveis Compartilhar pra sua família Família, amigos, tal que você pode ganhar bastante aí, deixando claro que é altíssimo risco, né? Porque essas plataformas pode dar ruim, né? Mas cara, pode dar bom também. E aqui, cara, basicamente no menu seu você vai ter o depósito e a retirada. Então, lembrando, eu depostei zero aqui. O um mínimo é cinco para poder você poder sacar. Então, como você faz para depositar, cara? Você clica aqui em depósito e aqui vai estar uma carteira, mano. Vai ter esse endereço aqui. Você copia esse endereço e você tem que ter uma conta na Binance. E se você ainda não tem uma conta na Binance, cara, em que mundo você vive? Tá, pesquise aí alguns tutoriais no YouTube para ter uma conta na Binance cara, porque cripto é o futuro, tá bom? E basicamente você vai ter que ter aqui os Trons, né, que você vai ter que colocar lá então você compra ali baratinho, tá ligado? Na Binance. A única questão é que você tem que ser maior de idade. E acho que o depósito mínimo é R$50,00. Mas, cara, você usa só uns 50 aqui pro Tron, deixa o resto parado ali, cara, pra outras vezes, tá? E enfim, você pega aqui os seus trons, né? TRX, você clica aqui em saque, beleza? Você vai colar aquele endereço que a gente copiou. Basicamente já vai estar tá aqui a rede, né? TRX Tron. E eu vou estar tá colocando aqui 50 TRX. Tem uma pequena taxa aqui de um. Mas, cara, isso é irrisório, tá ligado? E basicamente, cara, é um valor que eu posso perder, porque eu sei que é alto risco. Então, coloca um valor que você pode perder, meu parceiro, o mínimo é só 5 que é 1,50, cara, então tá tranquilo então tô botando aqui tipo 15 reais, mano basicamente, que é o valor que eu tô disposto a perder clica aqui em saque, vai ter as confirmações e eu já volto já já cai cair na minha conta. Então vamos lá, lembrando, tô com 1.120 aqui, já já caiu o valor, a gente vai ver quanto que eu vou ficar, tá bom? Vocês vão ver que tá funcionando de boa e a gente já faz o saque para mostrar também que tá funcionando o saque, tá bom? E bom, galera, como vocês podem ver agora, caiu já o depósito, foi tipo um minutinho clica aqui em retirada e olha só vai ter aqui a sua porcentagem de acordo com quanto depositou, aqui eu posso estar tá sacando 1.225 TRX. E aqui novamente para sacar os seus ganhos, você vai ter que vir na Binance, né? Por isso que você tem que aprender a mexer na Binance. E aqui agora em vez de clicar em saque, você clica em depositar e basicamente você seleciona aqui a rede TRC20, tá? Pega esse seu endereço aqui, vocês podem ver o depósito aqui que eu tirei, inclusive vocês podem ver uns lucros que eu tive aqui nas mineradoras que eu faço. E aqui basicamente, cara, você cola o endereço, começa com T, tá? Presta atenção, tá ligado? Você vai botar aqui exatamente a porcentagem e, cara, eu vou sacar 1 aqui, eu tô conseguindo sacar só um, tá? Botou a sua senha, dá um confirmar aqui, ó, de 1.169, cara. Basicamente, vai pra 1.168 a minha conta, tá? E já já cai na minha Binance, a gente vai ver. Mas, basicamente, é isso, galera. Então, isso aqui, mano, vale 123 dólares, tá? Ao longo do tempo, a plataforma se mantendo viva, eu vou conseguir sacar isso. Mas, igual eu falei pra vocês, o segredo é o link de referência, cara. Você vai convidar o máximo de pessoas possíveis e todo mundo que depositar, essa porcentagem vai estar na sua conta promoção, você transfere, tem uma parte de transferir pra essa conta carteira, e isso vai aumentar o seu saques, entendeu? Então, porque você pode ver, né, tipo só saquei um, você vai falar, pô, só sacar um por dia é muito pouco, mas quanto mais pessoa entrar pelo seu link, mais vai aumentar seu saque, você vai conseguir sacar cada dia mais TRX e vai gerar cada vez mais, entendeu? E vocês podem ver já aqui na minha Binance, tá? Que já tá caindo o TRX, tá confirmando aqui, mas já dá pra ver que vai entrar aqui, tá bom? Então, e só pra fechar, galera, eu tava vendo que tem um white paper esse projeto, tá ligado? Então, assim, tá falando aqui que tem segurança, que tem certificado e tudo mais, eu não sei se é verdade, mas basicamente aqui, cara, é o que eu falei, alto risco, né? E é isso, galera, deixando bem claro pra finalizar, esse vídeo não é uma dica de investimento, tá ligado? É um marketing de rede, é sistema de indicação, então cara, a qualquer momento, cara, a gente não sabe se vai dar problema, por isso que você tem que investir um dinheiro que você possa perder, e cara, o segredo é você investir um dinheiro que você possa perder, é bem baratinho, tipo tipo 1,50 você investe, indica pra bastante gente, faz a sua rede de indicações, e aí você consegue ter um bom lucro todo dia, tá ligado? E esperar que dê certo, né mano? É basicamente isso, é alto risco, fechou? Mas tá avisado aí, ninguém é criancinha que tá assistindo aí, né? Mas é isso, tamo junto, até mais!